O que fazer para viver o melhor da sua vida? Se não sabe... Você não está sozinho. É natural questionar o seu caminho na vida. E se você está vivendo o seu verdadeiro potencial? E se você pudesse parecer mais jovem? Hum, sentir jovem. Viver mais jovem. Bom, agora você pode. Aparecendo em revistas e programas de TV em todo o mundo. A mídia está proclamando um líder inovador em anti-envelhecimento. E o que seria... O chamado Sistema de Aprimoramento da Juventude, ou Yes envolve o mais moderno e produtos para o cuidado da pele e produtos nutricionais, usando apenas os ingredientes mais puros. O Yes ataca o envelhecimento de uma forma nunca feita antes. Com tecnologia de ponta e resultados clinicamente comprovados, estamos revolucionando a indústria a nível global. Um poderoso grupo de produtos. Alguns agem de dentro para fora, enquanto outros agem de fora para dentro. É uma defesa completa contra o envelhecimento. Júri Redefinindo a juventude de verdade. Vamos começar com o Luminense. Esta linha de cuidados para a pele e anti restaura a vitalidade e radiância da sua pele, reduz a aparência de linhas finas e rugas e revela o brilho da sua juventude. Essa linha hidratante inclui o APT200. Nossa tecnologia exclusiva de polipeptídeos é responsável por devolver mais juventude para a sua pele. E se você quiser resultados, agora mesmo. O Instantly Ageless é tão poderoso que mais de 50 milhões de aplicações foram vendidas. Já foi demonstrado ao vivo em milhares de pessoas. Todos ficaram apaixonados. Outro sucesso de vendas é o Reserve. Uma mistura de 5 superfrutas antioxidantes mais o resveratrol para mais saúde ao coração. Pela praticidade, você pode aproveitar o excelente sabor do Reserve a qualquer hora e... Em qualquer lugar, apenas um sachê por dia te dá o combustível para fazer o seu dia mais feliz. Sabe o que me faz feliz? Mostrar e sentir o meu melhor. Ao ficar mais velha, eu percebi que isso requer mais manutenção. Estatísticas mostram... O aumento alarmante da obesidade ao redor do mundo. Felizmente, a linha de produtos Embore, que em sinergia elimina toxinas, alimenta seu corpo e te ajuda a atingir as suas metas de peso precisa de um programa que ensina hábitos de uma vida mais saudável? A maioria dos programas foca na perda de quilos. O projeto Zembori foca na perda de medidas em três fases simples de seguir. Em apenas oito semanas, você poderá conseguir resultados simples e realistas. Isso eu chamo de vitória. E falando em Vitória, a nossa bebida energética, Nevo, recebeu o prêmio de Melhor Novo Produto para Consumo no American Business Awards de 2016. Gostamos de dizer que não criamos uma bebida energética, apenas aperfeiçoamos. Com ingredientes provenientes de todo o mundo, criamos uma fusão de sabores e propriedades que são perfeitamente refrescantes e positivamente energizantes. Nevo está disponível em sabores refrescantes criados com suco natural de frutas e contém apenas poucas calorias em lata. Não está na hora de levar a sério suas vitaminas. Formulado com vitaminas, minerais, enzimas digestivas, aminoácidos e compostos de plantas. AM e PM Essentials podem ajudar a suprir as falhas de sua nutrição. Levamos a sério sua nutrição. E você, e você também, também deveria. deveria. Com AM Essentials você pode se tornar uma pessoa diurna. É uma inovadora fórmula para o dia com vitaminas, minerais e plantas que resultam sempre no melhor dia de todos. Bons sonhos são feitos de P.M. Essentials. Com a sua fórmula noturna restauradora, contendo vitaminas, minerais e plantas, você terá muitos zezes a mais. O ambiente de hoje, toxinas, a má nutrição, um estilo de vida estressante, isso aumenta os efeitos do envelhecimento. Está no DNA da nossa empresa fazer produtos que façam você parecer mais jovem. Se sentir mais jovem e viver mais jovem. É por isso que criamos o Finery, o suplemento mais avançado atualmente. O Finnery tem uma composição que dá apoio à saúde de seu corpo. Na vida o que importa é fazer os momentos valerem a pena. Faça o seu valer a pena. Finnery. Todos os produtos são inesquecíveis, e esse último não é exceção. Apresentamos Mind, contendo do SeraQ. O Mind é um suplemento para a dieta formulado por médicos que comprovadamente ajuda a melhorar a memória e as lembranças. Com o Mind, você está a alguns passos da genialidade. Juntos, esses produtos compõem o sistema de aprimoramento da juventude da Junesse. Um produto exclusivo de apenas uma empresa, a Junesse. O, o que, que tudo, tudo isso significa? significa? Significa que a Juness está mudando vidas em todo o mundo e pode mudar a sua também. A Juness não é apenas um negócio, é um movimento global. Antes de qualquer coisa, somos uma família. Queremos ajudá-los em todos os passos do caminho. Nossas premiadas ferramentas foram criadas para colocar você no caminho mais rápido para o sucesso. Com guias de treinamento passo a passo, vídeos online e apresentações de slide, temos tudo o que você precisa em nosso crescente negócio. Incluindo nossa equipe de líderes corporativos e de campo que realmente quer ver o seu sucesso. A melhor parte? Você pode decidir quando e como trabalhar. Defina suas metas. É a sua vida. Com a Juness, milhares de distribuidores já se juntaram à nossa comunidade e compartilharam nossos incríveis produtos com pessoas que conhecem e aproveitam suas recompensas financeiras. Mas não é aí que a festa termina. Nós também premiamos nossos distribuidores com fantásticas oportunidades de viagem para destinos exóticos. E como queremos investir no seu futuro, fazemos eventos de primeira classe em todo o mundo, criados para aumentar o seu sucesso e fazer crescer o seu negócio. Então vamos aos fatos. A indústria de produtos anti-envelhecimento deve atingir 3 bilhões em vendas nos próximos 3 anos apenas. E... O que isso significa? As pessoas não querem envelhecer e investem em produtos de qualidade que realizem esse desejo. É aí que você entra! A Juness é uma premiada empresa que está crescendo em um ritmo sem precedentes, perfeitamente posicionada em múltiplos mercados bilionários para dar a você uma oportunidade incrível. Em 2016, a Juness foi a única empresa de vendas diretas a aparecer na lista das 500 empresas privadas que mais crescem na América. De 500 empresas, foi a única da lista a gerar vendas de mais de um bilhão no último ano, desde, desde 2009. 2009. crescemos mais de 100%, ano após ano, tornando-se a empresa que chegou mais rápido à marca de um bilhão na história das vendas diretas. Sim, da tá história. Então, como tudo isso funciona? Nesse momento, as pessoas estão usando seus telefones, telefones, computadores, tablets e mídias sociais para compartilhar a Junesse. É uma tecnologia que todos já sabem como usar. Com, Com o toque de um botão, as pessoas estão ganhando a vida. Ao redor de todo mundo. E o melhor de tudo, estão usando uma infraestrutura global que na verdade já, já existe. existe. Isso não é somente inovação. Isso é genial. Com produtos voltados para resultado, distribuição em mais de 140 países e a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar. A Junesse empodera você para o sucesso e para criar conexões valiosas em todo lugar. Isso se deve, em grande parte, à nossa plataforma diversificada com mais de 30 filiais ao redor do mundo, incluindo Hong Kong, Taiwan, México, Singapura, Tóquio e Seul. Então, se está querendo mudar sua vida, através de uma ferramenta criada pelos melhores e mais brilhantes profissionais da indústria de vendas diretas, olhe apenas para a Juness. Lembre sempre, a Juness não apenas redefine juventude, ela redefine vidas. E a equipe e os líderes da Junesse tornam fácil se apaixonar por essa cultura e oportunidades. Inspirados em seu início humilde, os fundadores Randy Ray e Wendy Lewis estão construindo um legado de sucesso com uma clara visão do futuro. Liderada pelo chefe visionário Scott Lewis. Eles querem o seu sucesso. Seja lá o que sucesso signifique pra você. Quer saber o que eu mais adoro? Eles retribuem. A Junesse Kids é a instituição filantrópica da empresa que alcança regiões em desvantagem em todo o mundo, fazendo uma tangível diferença. Nos últimos anos, a Junesse Kids tem criado um modelo de sustentabilidade revolucionário. Que começou adotando inúmeras comunidades rurais inteiras na China, Quênia e Equador construindo múltiplas escolas, trazendo novos sistemas de água limpa, unidades de saúde, agricultura e fontes de renda alternativas para adultos. Estes cinco pilares permitem que os vilarejos superem a pobreza e prosperem como comunidades verdadeiramente empoderadas. Olha, o caminho para uma vida melhor ficou bem mais simples. Juntos, estamos criando um movimento global que... Empodera pessoas para que alcancem todo o seu potencial. Não importa a, idade. a idade. Raça, credo, credo ou, ou rinda. A nossa história está. Só começando. E a sua pode começar também. Somos a Junés. Somos a Junés. Somos a Junés. Nós somos a geração